Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero atualizar vocês sobre o cartão Smiles e trazer uma novidade aí para vocês poderem aproveitar a promoção antes que acabe mas eu quero trazer essa comparação do Smiles Bradesco Smiles, Santander Smiles e Banco do Brasil Smiles conforme eu estou mostrando aqui na tela do vídeo, os três cartões Smiles, Banco do Brasil Bradesco e Santander, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente. Eu sou cliente do Santander e Smiles, é, mantive ele como meu cartão principal, devido ao alto limite tal que eu tenho nesse cartão e achar que o Santander para mim seja a melhor opção para manter o cartão. Tá? Em contrapartida, nós temos três bancos que emitem esse cartão. O Bradesco Smiles Visa Infinity, através da versão internacional Gold Platinum Infinity, o Banco do Brasil Internacional Gold Platinum Infinity e o Santander Internacional Gold Platinum Infinity, né? É, a bandeira Visa é o carro principal desse programa, né? É, tirando a Latam Pass, que trabalha com as duas bandeiras ao mesmo nível dos cartões, internacional, Gold Platinum e Black. Internacional Gold Platinum e Visa Infinity. O Santander Advantage ele trabalha com Gold Platinum e Black. Que é da American Airlines, né? E já na companhia aérea Azul trabalha com a versão internacional Gold Platinum Mastercard. Já no Visa ele trabalha com Internacional Gold e Platinum e Visa Infinity, que é o tudo azul, Infinity, que é o nosso cartão principal aqui na frente da mesa, né? E já as Smiles ele trabalha com essas versões que eu acabei de falar para vocês. Só que existem três bancos que cada banco trabalha de uma forma com o cartão. Mas antes de eu falar desses benefícios que cada banco trabalha, deixa eu falar para vocês, que nós divulgamos no nosso blog aqui, a novidade da Smiles, que está rolando uma promoção, mas eu gostaria que vocês é, pudessem participar dessa promoção do cartão Smiles, porque do dia 15 de maio ao dia 21 de maio, está rolando essa promoção que você pode contratar esse cartão Smiles, independente de quem seja o banco emissor, e ganhar até 60 mil pontos Smiles. Então, o que acontece? Lá no nosso blog, nós postamos essa informação, promoção das 10 da manhã do dia 15 até as 23 do dia 21 de maio né, desse ano, é, peça o cartão Smiles Go e ganha 40 mil milhas mais 20 mil milhas pela aquisição, o total de 60 mil milhas, né? A promoção vai até dia 21 de maio para quem contratar o cartão, tá? E aí tem as regrinhas, que você vai usar o cartão tem a data para você usar até o dia tal e gastar pelo menos mil reais para ganhar esses pontos bônus aí, tá? Então, caso você queira dar uma olhadinha aqui, tem o cartão Gold, Platinum, enfim, que estão participando dessas promoções aí, tá bom? Só você clicar e dar uma olhadinha no nosso blog, altarendablog.com.br, beleza? Só para você ter uma ideia, é o cartão Smiles do Banco do Brasil. Ele vem sendo o melhor programa de cartões do Smiles, por quê? que a Smiles, ele pontua é, todos os pontos que o cartão, é, no caso eu vou falar do Visa Infinity, ele pontua igual para os três bancos. Então é 5,5 para o Bradesco, para o Banco Brasil e para o Santander, desde que você seja cliente do clube Smiles. Ou seja, os três, a mesma pontuação. Quando você adquire um cartão Smiles pela primeira vez e paga anuidade nas três versões cobrada pelos bancos, né? Ou seja, você também ganha 20 mil pontos de entrada bônus junto ao cartão. Isso na sua primeira jogada. Nesse momento, 60 mil pontos né, para os três bancos, até dia 21 de maio. E caso você queira usar salas VIP, né, o cartão do Banco Brasil ele te dá direito a dois acessos por ano junto à sala VIP do Visa Airport Company ou Dragon Pass. Isso para o titular e seus adicionais. Né? O Santander, até então, não tinha nenhum acesso. A partir de então, o Santander te dá um acesso à sala VIP do Dragon Pass para o titular e seus adicionais. Já o Bradesco não te dá nenhum acesso à sala VIP do Dragon Pass com o cartão Smiles do Bradesco, ou seja, o melhor cartão desses três, custo-benefício, Banco do Brasil Smiles Visa Infinity. Depois Santander Visa Infinity, depois Bradesco. Os três cartões te dão acessos ilimitados à sala VIP Go Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 2, sala internacional e sala nacional. E cada cartão Visa Infinity pode levar um convidado junto consigo na sala VIP Smiles Go Lounge. Né? Então você tem direito a levar um acompanhante com seu cartão é, Smiles Visa Infinity. Os três bancos ilimitados. O diferencial deles seria então o acesso ao Dragon Pass, que o Banco do Brasil levaria vantagem, o Santander e o Bradesco em terceiro lugar. A anuidade dos três, eu vou falar para vocês, aí você vê qual que também seria interessante para você manter. Se você não for cliente do clube, só para deixar claro, que se você não for cliente do Clube Smiles, a pontuação dele é 3 pontos por dólar gasto e 5,5 para quem é do clube. A anuidade do Bradesco é 1.428, tá certo? Então você vai pagar do Bradesco aí R$1.428, ok? No Banco do Brasil a anuidade é 1.188. Então, o Bradesco mais caro, o Banco do Brasil mais barato. E o Santander 1134, tá? Ou seja, o Santander é 1.134, é o mais barato. 188, o Banco do Brasil é o segundo mais barato. E o Bradesco 1428 é a mais cara. Ou seja, Anuidade mais cara e não tem tanto os benefícios que tem o Banco Brasil e o Santander. Então, nessas três comparações, você pode é, interpretar aí o que é melhor para você desses três bancos. Né? Lembrando que para ganhar os 20 mil pontos de entrada, aqui no caso agora 60 mil pontos, para ganhar os 20 mil tem que pagar as anuidades. E para ganhar os outros 40 mil da promoção, tem que gastar os mil dentro da campanha até, o dia, até solicitar o cartão até dia 21 de maio e participar até a data que está estipulada na promoção para usar o cartão, tá certo? Ou seja, o Banco Brasil é, vem sendo a melhor opção, mesmo que essa diferencinha de 1134 para 1.138, o Banco Brasil ainda carrega essa vantagem por ter acesso ao Dragon Pass, que só um acesso custa 32 dólares, né? Se multiplicar aí 32 dólares hoje ao é dólar de 5, né? você tá dando 160 reais. Então a diferença entre o Banco do Brasil e o Bradesco é muito pouco. É R$ 1.134 para 1128, diferença é de R$ reais. Então acaba sendo interessante você ter o Banco do Brasil como, pra, como um apoio de ter o cartão Smiles. No entanto, é, em termos de, de limites, o Banco do Brasil unifica todos os limites dos cartões, que muita gente não gosta. Eu sou um dos exemplos que não gosto de cartões com limite unificado, né? Então eu preferi o Santander justamente por isso, por, pelos limites não serem unificados como acontece com o Banco do Brasil. Mas eu trago para vocês essa novidade que agora você pode ter acesso ao Dragon Pass também com o cartão Santander. Quem não tinha, pelo menos agora tem um acesso para poder conhecer, aproveitar os benefícios que o seu cartão o Smiles tem para você aí. E essa promoção que tá rolando até 60 mil pontos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Tiago K87, um grande abraço. Carlos 97, um grande abraço. Luizinho Ribeiro, um grande abraço. Bruno Alves, um grande abraço. João Vitor Veloso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.